Tem uma dica incrível que eu nunca falei dela e que me ajuda demais na ideia de concentração, concentração. Primeiro vamos definir o que que é concentração. É a sua habilidade de ficar focado, ou seja, tá vendo que eu tô fazendo com a mão focado em uma única tarefa ou um único reino de tarefa ou seja você tá lá fazendo matemática ou você tá lá lavando o vasilho você tá lá tá entendendo essa é a ideia que eu tô tratando aqui a concentração aí existe um problema que, que que você tem que lutar ou melhor um problema um vilão da concentração e esse vilão é a distração distração é quando você tá focado em uma única coisa ó tô aqui focado com um Negócio, aí eu tô aqui focado focado e de repente meu olho vem e olha pro outro apagador aí eu ah, olhei pro apagador volto a atenção para cá tô olhando tô olhando aí de repente ui, olhei para aqui sem querer querendo aí eu voltei a atenção isso é distração é quando você tenta ficar focado em uma única coisa mas a sua cabeça vai levando você quase que sem você perceber para outras coisas também ok qual que é a dica aqui para você evitar esse mau hábito, essa coisa de pensamento que se liga em outro pensamento e encadeando com ideias lá e você vai viajando na maionese em vez de ficar focado, o que que eu faço? É, existe uma coisa na concentração chamada, a gente pode pensar que é uma concentração superior ou alguma coisa assim que é o estado de flow, okay? o estado de flow é quando você está sem perceber, extremamente imerso em uma única coisa, okay? sem perceber. Como é sem perceber, é difícil você ativamente entrar, porque é impossível entrar ativamente em Flow. Por quê? Porque se você está consciente, você não está em Flow. É, flow também pode ser aquela sensação de felicidade, ok? Mas aí o flow que a gente está falando tá, tem a ver com a performance. Então você está performando em flow. E não está, por exemplo, quando você vai e encontra o seu namorado, você está conversando com ela e blá blá blá. Você nem sabe do que, que vocês estão conversando, vocês só estão curtindo o momento junto, falando, é, entendeu? Esse momento ali é um momento de flow. Quando você simplesmente está meio que deixando o seu corpo no estado presente, ao máximo que você nem percebe o tempo passando você nem percebe a sua identidade o quem é você você não tá pensando nisso você não tá pensando no futuro você não tá pensando no passado você só tá ali agora isso é o flow mas como a gente não consegue ativamente entrar nele o que que eu faço aqui para manter o máximo de atenção quando eu tô tentando por exemplo fazer sem é, flexões ou alguma coisa do tipo eu faço o seguinte você pode usar uma coisa interna uma coisa externa mas a ideia é que você vai escolher algo para prestar atenção durante a atividade, então durante os seus estudos você vai estar concentrado sempre em uma única coisa não cognitiva, não cognitiva, por exemplo, é, eu vi gente colocando um laço no dedo, okay? você está lá estudando e o laço está no seu dedo, toda vez que você percebe que o laço está no dedo, você olha para o laço e beleza continue estudando. isso vai evitar o quê? que o sua cabeça te leve a vários outros lugares Por quê? porque a energia que ela gastaria para te levar para aquelas outras associações ela tá usando no laço do dedo eu faço quando eu tô malhando por isso que eu lembrei enquanto eu tava me preparando aqui para fazer o exercício eu faço com respiração então eu tô malhando e tô ou seja, eu estou ativamente respirando, ou seja, eu estou prestando atenção na respiração. E toda vez que eu percebo que eu estou respirando no automático, que é o natural, eu vou lá e, e volto a minha atenção para a respiração. Isso me ajuda, por exemplo, a... Usar de maneira super produtiva os 30 minutos que eu tenho para me exercitar. Essa dica, estudante, vai melhorar demais a sua vida de aprendizado, a sua vida de trabalho e a sua manutenção. As tarefas de manutenção da sua casa, por exemplo, é, é, manutenção de relação, de relacionamentos, manutenção de, de, de compras, manutenção de. Por quê? Porque essa tarefa pode ser feita em todos a, esses reinos da nossa vida. Você está lá conversando. E você, a pessoa que se distrai durante a conversa, nem sabe o que está acontecendo. É que você faz, você coloca um laço no dedo, pega uma canetinha e, e bota um, uma ponta no dedo, assim, ó. Tipo, tipo pegar uma caneta aqui, ó. Você pega uma caneta e coloca assim uma ponta, e aí a pessoa está falando com você, você está lá prestando atenção e você olha para a pinta, ok? Você olhou para pinta e você voltou a sua atenção para que eu tenho que estar tá no presente agora, nada de viajar, é para estar tá aqui agora tá entendendo então esse negócio ele ancora você aqui no presente não deixa sua sua, sua atenção navegar para outros locais que você não tem muito controle então estudante eu quero saber de você o seguinte um gostou dessa dica coloca aqui na, nos comentários esse vídeo mais rápido do dica de estudos aqui da Autodidatas Academy e o seguinte eu quero que você é, é, se você quiser participar desse, desse desafio, escreva aí dia, a data, ok? a data, dia 1, e aí você vai fazer uma corrente de 7 dias, ok? Então a data, dia 1 e a corrente. E aí você vai editando o seu comentário todos os dias com nova data, dia 2, e aí você vai fazendo isso por 7 dias até criar o hábito. Fazendo isso todos os dias, você vai conseguir, por exemplo, sempre estar tá presente dentro da sua do seu bloco de estudos, sempre estar tá presente na sua conversa com a pessoa que você quer é querida para você, estar tá presente durante os exercícios. Então, se ter presença e não se distrair, Conseguir um foco absoluto, se concentrar, é o que você quer, use essa dica por 7 dias. Por esse vídeo é isso, Eu espero que tenha gostado, até o próximo, bons estudos!